Iniciamos aqui mais um vídeo, mais uma live aqui direto do nosso canal Pássaro Eletrônico. Se você não é inscrito aqui desse canal, se inscreva agora mesmo, comente aqui, deixe o like de vocês sempre no nosso vídeo. Eu vou tocar para você ouvir como ficou todo esse nosso trabalho. Aproveite aí, escute, presta atenção nos detalhes. Vamos lá, escute aí, apertando o play, presta atenção como ficou esse áudio. vou te mostrar tudo que nós fizemos aqui, presta atenção. Nesse arquivo de som, ele tem aqui já no começo das cantadas, nós colocamos os pialados dentro dos padrões, né? E o padrão normalmente que eu faço aqui é o seguinte, é um pialado, dois segundos, o segundo pialado, dois segundos, o terceiro pialado, depois de cinco segundos aqui, ele inicia o canto. O canto aqui é uma cantada com três repetições, e depois ela vai ficar de uma cantada para outra. É importante você saber, pessoal. De uma cantada para outra, nós temos aqui 31 ou 30 segundos de canto para canto. E aí o que, que acontece? O pássaro vai ouvir três vezes, três repetições. Sempre com 30 segundos de cantada para cantada, com os pialados entre si. E depois ele vai ter uma cantada aqui com seis repetições, mais uma com seis repetições. Essa aqui ou esse aqui é o módulo. Esse aqui é o módulo nesse, nesse formato aqui, nesse padrão, né? 3, 3, 3, 3, 6 e 6. E depois que termina o módulo, ele vai ficar aqui de canto para canto. 44 segundos para reiniciar novamente o módulo. Esse módulo, ele vai se repetir até aqui, completando completando então 30 minutos de cantadas e depois ele vai ficar os 15 minutos de pausas, 15 minutos de intervalo, que é muito importante para o aprendizado do seu pássaro. E é isso aí pessoal, vamos nessa. Você que não é inscrito aqui do canal Pássaro Eletrônico, se inscreva no canal, fortalece o canal com seu like, com o nosso vídeo aqui, deixando o like no vídeo. Não saia do vídeo sem antes colocar o like de vocês, tá certo? Muito obrigado, até o um próximo vídeo, até uma próxima live.